Sou Cláudio Anaya, eu sou hipnoterapeuta, atendo aqui em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Eu venho da área comercial, onde atuava com várias empresas e nos últimos 16 anos, trabalho na área farmacêutica. E vim num processo de autonomia de vida, querendo mudanças, transformações. Eu vim percebendo que até nas próprias visitas a clientes, as nossas conversas eram transformadoras. E aonde é eu entendia que, de alguma forma, eu fazia bem conversando e aprendendo também com as pessoas. E isso me fez é, entender que a minha missão seria trabalhar nessa transformação de vida minha e de outras pessoas. E nesse processo de transição, busquei autoconhecimento com várias terapias, inclusive ingressei em vários cursos de terapia holística, programação de linguística. Mas mesmo assim não sentia segurança para atuar clinicamente. Foi aí que eu vi o anúncio do Valderci Carneiro falando sobre o curso completo de hipnose clínica. E esse curso, por ser online, me possibilitava a estudar nas horas vagas, em qualquer tempo e ainda tendo uh, a possibilidade de estar revendo as aulas a cada momento que eu precisasse eh, revisão de ferramentas e técnicas e o meu maior receio por ser um curso online de hipnose foi que eu não conseguiria atuar clinicamente mas veio de encontro exatamente naquilo que eu precisava que era ter segurança ferramentas específicas que trazem hoje resultados rápidos resultados fantásticos onde eu tenho clientes que Passam pelo processo e ainda trazem novos clientes para que realmente a vida delas seja transformada. E hoje a minha atividade principal é trabalhar na hipnose. Aqui.